Na boa, moreno, chega. Chega de tanta discussão, de tanto bate-boca, de tanta briga à toa, sem motivo, sem razão. Chega de tanta decepção e de tanta mágoa. Já deu pra mim tudo isso e dessa vez eu tô falando sério. Ultrapassei o meu limite pra ficar com você, mas agora não dá mais pra continuar. A gente fica arrastando o fim com a barriga, como se desse jeito fôssemos conseguir salvar alguma coisa. Mas está óbvio que já acabamos. Não existe mais nós. Não tem mais história pra gente continuar. É claro que me dói dizer adeus. Me despedi de tudo que eu achei que ainda viveríamos juntos. Mas o nosso fim chegou faz um tempo. E dessa vez eu não vou fingir que não tô vendo. Dessa vez eu não vou pensar mais um pouco. Não vou voltar atrás e nem te dar mais uma chance. É que, Moreno, eu já gastei todas as minhas fichas acreditando que você ia mudar. Que você ia melhorar. Mas você não vai. E eu tô cansada. Cansada de insistir em fazer dar certo o que já deu errado. De recomeçar e acabar vivendo a mesma coisa de sempre. De acreditar que vai ser do jeito que eu sonhava e voltar pro mesmo pesadelo. Nunca achei que eu fosse dizer isso. Mas eu não aguento mais continuar aqui. Não aguento mais continuar aqui com você. Eu não aguento mais ficar engolindo o choro para fingir que está tudo bem. Não aguento mais as nossas indiretas, as nossas provocações infantis. Eu não aguento mais esse nosso relacionamento yoyo, cheio de tanto vai e volta que não consegue mais se sustentar o nosso amor. Eu não aguento mais ficar me convencendo de que nós somos perfeitos um para o outro. Não somos. Não importa o quão incrível é o nosso beijo. Ou como os nossos corpos se encaixam perfeitamente. Você não nasceu pra mim. E tá na hora da gente aceitar isso. Quantas vezes nessa vida nós já tentamos de novo? Quantas vezes nós juramos que seria a última vez? Já perdemos tempo demais com isso, Moreno. Já perdemos tempo demais um com o outro. Eu não quero mais continuar aqui. Não quero mais bater com a cabeça na parede. Eu não quero mais tentar... E me desgastar em vão. Eu não quero. Isso tudo tá pesado demais. E eu não consigo mais carregar. Eu quero um amor leve. Que me traga paz. E não o nosso caos. O nosso furacão. Eu preciso de alguém que me dê segurança. A nossa estabilidade me destrói. E até teve graça viver isso no começo. Mas agora acabou. Para sempre.